E aí pessoal, beleza? RimasSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal o Sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rima HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. É, é só um vídeo mais pesado da com certeza, mano, eu estou com sua cara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 o round é vai pro yeah. quinto dos infernos. Eu vou sei se eu vou dar essa porque no freestyle o time tinha massa. Mas vem, mano, pro quinto dos infernos, no quinto dos infernos. Eu me sinto em casa, você vai ver no começo eu chego no freestyle e você tá batendo de frente pro sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Kant, onde o inferno é do Johnny. E vou te preparar que você nunca pegou. Fala aqui, meu mano, eu passo.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 Pra tu chegar tudo é que passa do atual campeão É deixar de falar Porque meu mano, tu se fudeu pô, pô, pô, Tá ligado que vai ter de frente Só que não, se tu perdeu Pô, pô tu que perdeu? Na verdade mano, agora cê se fudeu Você era o atual campeão Hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu Caralho Então, ele teve um ADC. de brincadeira, meu mano. Você só tá apanhando até agora. Você vai aprender agora. Não conta a vitória de da hora. Esse aqui é o Apolo, meu mano. Vai vendo como é que é a parada. O Apolo deu sol. Quando o vitória de da hora. Olha o selinho de rostinha queimada. Oh, oh, oh. Queimada Pra mim você é que é um federata Mas do nada você puxou o assunto Apolo Deus do som Olha o cheirinho De rima decorada Cê ah! é maldade meu mano Pra mim é que cena é insano Por isso é Uma sinuca Cê tá assim Caçapando E nesse momento O apolo não passa pano. Eu, acho que eu não Quesito de quando a gente fala, rima improvisada, rima improvisada, são dois MCs escutando o beat, me puxando uma rima do nada. Eu só pensei um agulho que ver o seu nome. Na moral, você sabe que eu rimo no microfone. Diferente de você, eu penso em várias batalhas, enquanto você não pensa, uma rima pro Johnny.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 É só de um lala, vai estar acabando. Sabe que eu não choro, que acabou contigo, pelo que fudido, cheio de espinha. Você não é meu amigo, tá olhando pro chão, não pode olhar. Olha pro chão, pode encar. Continua olhando pro chão, tu vai para lá. Na verdade, mano, com certeza você nem encaixou aqui na batida. Tudo bem se eu parar no chão, não vai ser a primeira vez, mas a barra no chão eu vou subir na minha vida. Vitória é normal.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 você sabe que eu junto palte Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar E vai ser por nocaute Tipo um você é feio Eu quis cortar minha vez Mas é quatro vezes Feliz, faz cê sabe Eu posso também tem. Mas você rimou cinco versos Pelo visto que não sabe botar Pelo visto que é quase nocauteado Calma aí que você já já vai tomar. Você é meu bolo, não pode crer Meu mano tá coletando a prova de bala É avolo, hoje cê vai pra bala Mano, hoje cê vai pra mala, carreira solo, nesse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Essa improvisação, chale do branco, sabota do pepe, e hoje eu te mato separado do canão. Vai no lazer no canão, um, logo, não faz no capão redondo. Fuma no com um, criança no rolê, cê não tá animado, minha correria e desce com seu ombro. Você falou de mala, você tá de gracinha, maluquê. Hoje cê vai dentro da mochilinha. Ei, ei, ei, ei, ei. Boa, boa. tudo bem, tudo bem. Ei! Ei, vamos aí que tem resposta. Ei, bom, tudo bem, demora um pouquinho. Aí. Ó, um. Aí, essa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 Desse jeito eu não tenho Mas mostro meu desempenho A vida não é desenho Ai meu parceiro Cheio é dando cento por cento Eu sou pra mais de por cento igual você vai ver Mano namorando não vai se fugir Vai me deixar no chão eu sentado deitado doce Mano mais de que você E que eu acabo contigo, então vem bato bem com a bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é meu primo que ele é de lala. Você faz tranquilo, meu mano? Mas não vai para essa ideia, que é da tapa na cara da suja, tapa tá na sua cara, mas voar o pior na plateia. Foi boa intenção, mas vacilou. Claro que não, você vacilou. Mano, de não cê deita no chão, lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi que todos os versos você só puxou. Cê você cê é. pega a mochila, cê grita, cê zela, Aí, mano, saca. você tá lutando, mano, que eu sei, você falou agora acelerando, sabe que acertei, eu sou um trem. Então é. deita no chão pra ver se você acertou, a se lançar também. É. Que você é uma fraude. Cantar o fode que eu passei no primeiro, se não é ter...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 É duro, eu digo seguro, quase que eu quero, meu jogo é duro. Daquele jeito que você não joga. Uhum. Uhum. Mais uma vez, ô poró então eu erro agora Só que você não tem que dar um jogo de console Você vem falando de futuro, não tá maduro Se realmente seu jogo é duro, mas você é um bunda mole Ué! Fazendo o corpo mole, você não tem raça Por isso você não ultrapassa Pai, isso aqui não é a praça, é nossa Eu tenho que fazer um fofode não que você achar graça O é pra do verso Você tá disperso, você não reparou Há três semanas atrás, ele criticava o E no dia de hoje, já o flow, você copiou Ué! Mentira, seu só... Não quero me não quero acabar Você quer dar mortal, eu quero imortalizar Então vai patinar de capa, Porque você é a Daiane dos Santos eu o Jota dos Orixá Caralho <risos> ah, não, não, é para é ser os um diri não E vou falar, não tem que puxar pra religião Você puxa seu Jorixá e vai fazer uma oração Por esse é motivo que a oração é a fé Sabe que agora meu parceiro cê é ninguém Você é alienado porque cê não tá de pé Não sabe diferenciar ter religião e ter fé <risos> Sobre o sabor não é coisa de nerd Se você não estuda, cheira aqui e fala merda E é nesse movimento que a cultura já se perde Eu entendo você, eu entendo você Não tô te criticando, mano Eu entendo você A diferença entre mim e você É que você teve tempo pra estudar o tive que trabalhar pra comer E o que que eu fiz? Você tava na minha casa segurando o meu suor Olhando as gotas de charme que eu deixei pra trás Não, você vai é cair pra trás Opinião mesmo, é igual a sua Eu já escutei dos capatais Mas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 Quantos anos você acha que eu odeio? Eu sou mais velho que você Por isso só a cima aqui não arrumou nada Não tive tempo de estudar, eu também não Esse papo de frente eu ouvi que o que tava numa calçada oh! Aê Bate bola 3, 2, 1, 2, 1 eu sei que é bate e volta, não chora. Tá com pressa, já tá acabando. Você vai embora agora. Você sabe que eu é remo no gueto, apressado se fudeu. Era melhor ter vindo barreto. E é, rapaziada, era que ele pediu muito barulho pra batalha. E aí, vai pedir um barulho pra batalha.